pensou em ter um pomar na sua casa, imaginou em montar um pomar na varanda do apartamento ou no seu quintal, chamando as crianças para ajudar, isso é possível, tá? E é bem fácil de fazer isso. Eu, por exemplo, estou cultivando aqui na minha casa limão. Isso aqui é o um limão especial, é limão doce. Tem cheiro de limão, sabor de limão, mas é doce, bem especial. E aqui do lado tem uma laranjinha quincã. Mas hoje eu não vim falar com vocês sobre essas plantas. Quero falar com vocês ó, sobre essa planta aqui, essa daqui. Essa planta é o amendoim e eu tirei esses amendoins aqui de um vaso de amoreira, eu tenho outro vaso ali plantado com, com amoras e eu plantei amendoim no vaso. Aqui na nossa casa a gente utiliza amendoim para fazer adubação verde, já que ele é uma leguminosa, é uma fabácea, né? é da família do feijão. Então, como ele é uma leguminosa, ele adiciona, de modo natural, nitrogênio ao solo. Ele contribui com a saúde do solo, mesmo no vaso. Dessa maneira, a tua frutífera, sem a menor dúvida, vai ficar muito mais saudável. Mas falando especialmente do amendoim, se você ficar... Antônio, e aí? Como é que eu planto amendoim? Olha, você já deve saber que eu prefiro muito mais o cultivo é, natural, né? o cultivo... Selvagem para alguns, como eu tô falando de agricultura urbana e em pequenos espaços, eu utilizo a técnica do fucoca sem o barro, né? Mas o no quem quiser pesquisa aí, tá? Então, basicamente, pego as sementes do amendoim que compro no mercado ou na feira, tá? E lanço, ó, meu cachorro, inclusive, está comendo <risos> e lanço nos vasos, tá? E depois eu cubro com terra, mas é uma camada fina de terra por cima. Tá? E como vocês podem ver, na minha casa, tanto eu como, como os meus cachorros também comem. Então com o amendoim, dá para fazer uma série de pratos. Bom, na nossa casa, a gente também faz leite de amendoim, que é bem fácil de fazer. Tá? A minha esposa que faz, na verdade, a gente deixa o amendoim ali de molho por 12 horas, troca essa água uma ou duas vezes, depois despreza a água e... Ó, oh, que legal Após 12 horas de molho A gente cozinha por 5 minutos tá? Depois bate no liquidificador E passa no voal A medida para cada litro de leite Ou litro de água É mais ou menos uma xícara e meia de chá Tá certo? É super fácil de fazer Bom, o amendoim Opa, tem a serrada aqui ó Olha o leite de amendoim que é super saboroso, é muito bom! Eu gosto bastante desse leite no café da manhã, né? lá no teu, na tua média com leite lá eu coloco no meu o leite de amendoim, tá? é uma dica muito fácil para você plantar em casa, é uma dica fácil para cultivar Ó, o tempo o tempo de colheita do amendoim é muito rápido. Uma vez que você semeou ele, você pode contar ali mais ou menos 3 ou 4 meses, já está assim, tá bom? Dá para plantar ele isolado num vasinho só dele, depois pegar as folhas e picotar na sua horta ou picotar no teu vaso de frutífera para ele acrescentar nutrientes ao solo. Ele, a própria planta vai cuidar da outra planta, como acontece na natureza de modo natural. Olha só, o amendoim, além de ser super saboroso, é rico em cálcio, é rico em magnésio, é rico em ferro, tem vitaminas do complexo B, tem vitamina A, tem vitamina C, é rico em proteína, ou seja, fácil de plantar, super nutritivo e agora, nesse período de quarentena, dá para brincar bastante com amendoim, seja fazendo leite, né, seja torrando ele com sal, ou com açúcar da maneira que você quiser, tá? Eu aqui, ó, prefiro o leite de amendoim. Então, conta teu alimento em casa e fica em casa. Você conhece a tecnologia do vaso freático ou vaso auto irrigável? Bom, é um vaso feito com garrafa PET. Outros materiais, como aquela garrafa de água mineral, aquele garrafão de 20 litros, também podem ser utilizados. Ou balde, sobre balde, enfim, de maneira que fiquem 12 recipientes, como a gente vai mostrar aqui agora com essa garrafa. Então, é muito simples, né? Uma garrafa PET cortada ao meio. A ideia é que possa encaixar, de modo que não passe, não sobre espaço para passar nenhum vetor, né? Nem mosquito da dengue, nem rato, nem barata, nem dinossauro, nada rato. disso. Aqui nessa tampa, ó, vamos fazer um furo na tampa. E aqui tem um tecido, deve ter pelo menos um, um metro e meio de tecido, né? Então eu vou fazer aqui, ó, duas pontas para dentro do vaso, apenas como um tamanho aqui. E vou dar Alguns de nós. O tecido vai umedecer embaixo e a água vai subir por capilaridade, correto? Bom, o que que vai acontecer agora? Eu vou colocar aqui ó, areia. Areia de obra, porque areia é sílica, né? E não faz pedra. Então, o fluxo de água que vai subindo aqui pelo tecido não vai ser interrompido. Nota que eu estou sempre deixando as duas pontas do tecido para cima. Vou pegar agora o meu substrato. O que, que é o substrato? É a terrinha composta lá com matéria orgânica, com bastante nutriente para as plantinhas, certo? A água vai subir por capilaridade, certo? Vou colocar aqui no meio a muda. Ou as mudas. Eu escolhi aqui erva cidreira. Um pouco de matéria orgânica. A ideia de colocar a matéria orgânica aqui em cima, eu estou colocando palha seca, tá? É para fazer uma cobertura de solo. Isso vai facilitar o conforto térmico para a planta, né? Pronto. Tá pronto o nosso vaso auto irrigado. O que acontece? A água vai subir pelo tecido, correto? vai umedecer a terrinha que está aqui em cima bom, essa terra mesmo que eu não tenha contato direto com a água vai estar sempre umedecida nunca encharcada agora as raízes da planta funcionam como uma bombinha, certo? elas puxam a água do solo para elaborar a seiva que vai subir com os minerais e daí por diante então essa raiz em contato com o tecido Vai sugar a água que está aqui embaixo, né? Dentro desse sistema é a planta que determina quanto de água que ela vai beber e quando que ela quer beber água, né? Então aqui eu tenho uma melissa que eu só vou irrigar quando essa água aqui embaixo acabar. E aí, você conhece a cúrcuma? Você conhece o açafrão da terra? Bom, essa, esse rizoma aqui, ó tá vendo? Bem legal, né? Desse rizoma, a gente consegue tanto usar ele assim, inatura. natura, esse aqui eu colhi tem dois dias aqui no meu quintal, né? E dá também pra fazer esse cozinho tá? aqui, ó. ó. Bom, pra fazer o pó é bem fácil, né? Se você tiver a uma fresca, e em alguns lugares é um pouco mais difícil de encontrar, mas normalmente você encontra em feiras orgânicas, feiras agroecológicas. Em supermercado eu nunca vi, tá? Mas deve ter algum supermercado que venda. Assim, in Natura, natura. Né? Mas em pozinho tem no supermercado sim. Bom, mas se você tiver em natura, sabe aquele ralador de legumes? É só você ralar e depois colocar em forno baixo. Não é para queimar, é para desidratar. E depois que ela ficar desidratada. Aí você passa no liquidificador E peneira. Aí você vai ter o seu pozinho de cúrcuma E você pode me perguntar Pô Antônio, bacana, legal Mas e como é que eu planto a cúrcuma? Ó, eu vou te contar a minha história, tá? Algum tempo atrás, que eu já nem lembro quando Eu comprei um quilo Disso aqui, tá? A metade foi para minha cozinha A outra metade foi pro meu jardim Isso mesmo, olha só que legal Essa plantinha aqui Só esse resuminho aqui, ó Cada pontinho desse é uma brotação. Só nesse pedacinho eu tenho ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove brotações. Dessas brotações vão surgir ó essa planta toda. Olha que bonito. Deixei esse aqui especial para você me acompanhar. Ó, que bacana, né? Aqui já está o isoma prontinho. Esse aqui eu vou replantar. Porque tá vendo aqui o pedaço? Eu já colhi a metade dele para minha cozinha e agora eu vou replantar esse aqui. Bom, além desse tubérculo que você pode usar, olha que folha bacana! Essa folha dá para utilizar embrulhando peixe para assar e aí por diante. Tá bom? Então, para plantar a cúrcuma é bem fácil. Ó, o potinho todo foradinho, certo? Um pedaço de manta bidim. Antônio, o que é manta bidim? Manta geotêxtil, tá bom? Mas se você não tiver manta bidim, manta geotêxtil, ó, dá para usar um perfex, dá para usar um pedaço de camisa velha, dá para usar um pedaço de pano de prato, qualquer coisa. É só para terra não passar e depois, sabe, você ficar circulando na tua casa, pingando terra ali. Então, eu coloco isso aqui. E uma terra adubada, tá? Essa terra aqui é um composto orgânico, tá? Que a gente igual lá no Fitoplantas que é parceiro nosso. Então a gente tem aqui para comercializar na Combotânica e também tem lá no Fitoplantas, Tá bom? Olha como é que é fácil. Super fácil. Dá para plantar em casa com o teu filho, com o teu sobrinho, com o teu neto. Tá bom? Muito fácil de plantar. E o ganho estético no teu jardim é incrível. Além do uso da folha e do tubérculo, é basicamente isso, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Cá Pô, oh, Fácil, né? Não tem por que você não tem cúrcuma na tua casa, cara. Olha só. Acabou, é só isso. Agora você vai colocar no primeiro momento em local abrigado do sol, tá? Pode ser lá no teu jardim mesmo, na varanda do apartamento. Não pode deixar o sol bater direto aqui, tá? Só borrifando água e deixar ela brotar. O detalhe é que ela demora um pouco. Tá? Essa folha bonitona, pra chegar assim, um ano mais ou menos, tá bom? Mas até lá, você pode ter a planta aí ornamentando a varanda do apartamento, o jardim lá do teu quintal e daí por diante. Eu colhi, não ranquei dessa planta, tá? Ranquei de outra planta. Essa flor linda que é a flor da cúrcuma Olha que bonita! Legal, né? Bacana! Tá vendo? Essa aqui eu colhi pra minha esposa. <risos> Bom, agora que você já sabe, aproveita a quarentena e plante curto uma na sua casa. Plante seu alimento. Fique em casa.